Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Arduino Básico. Nessa segunda aula, hoje falaremos sobre LEDs coloridos. Então, aqui na nossa simulação, hoje, nós estamos com três LEDs ligados nas portas 8, 9 e 10 do Arduino. Então, nesse código aqui, eu setei as portas 8, 9 e 10 para a saída, e daí... Eu escrevo valores alto e baixo, primeiro na porta 8, depois assinando LED verde, depois na porta 9, assinando LED amarelo e na porta 10, assinando vermelho. Vou fazer a execução aqui, tá? Então, o LED verde fica 1 segundo aceso, o LED amarelo 500 milissegundos e o LED vermelho 1 segundo. E depois repete o processo como se fosse um semáforo. Então, só revisando todos os conceitos que nós já vimos, as portas do Arduino estão sentadas como saída e os LEDs estão relacionados com os resistores. Aqui para limitar a corrente. Tem uma outra maneira de fazer isso aqui, utilizando um LED RGB. Eu tenho aqui do lado um circuito com uma bateria de 9 volts, resistores... E LEDs nas três cores, verde, azul e vermelho, red, blue e green. A hora que eu aperto esse botão, eu vou acender o LED verde. Aqui em cima eu tenho um LED chamado LED RGB. Ele tem esses três LEDs dentro dele. Ele tem três pinos. Pino de terra aqui, um para a cor verde, um para a cor azul e um pino para a cor vermelha, ok? Ok. Então, o desafio aqui é, será que eu consigo fazer essa mesma sequência de cores utilizando o meu único LED RGB? Aqui eu já conectei os pinos 11, 12 e 13 do Arduino aos pinos verde, azul e vermelho do LED RGB. Como é que eu faço a programação para isso daí? Então, eu tenho que compor, fazer a composição de cores. Então, eu tenho aqui para baixo um outro código loop que eu deixei preparadinho. E nesse código aqui eu já tenho os pinos do meu LED RGB sendo controlados. Então, para acender o pino vermelho basta eu colocar um sinal HIGH no pino 3. Para acender a cor verde Basta eu colocar um sinal HIGH no pino 11. E aqui, então, eu faço a mesma coisa que lá em cima. Eu acendo a cor verde, depois eu acendo a cor amarela. Como que eu faço o amarelo? Eu componho, faço uma composição de cores. Eu simultaneamente boto em raio tanto o verde quanto o vermelho, que dá o amarelo. Espero 500 milissegundos, e depois eu ligo só o vermelho. Vamos ver se... Isso funciona. Então, voltando a acionar a simulação, então eu tenho aqui verde, amarelo e vermelho no meu LED RGB. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido como funciona o LED RGB, que é um encapsulamento único, que contém LEDs de três cores aqui dentro dele. Próxima simulação, a gente vai ver como utilizar botões e dados de entrada para o Arduino. Obrigado.